Salve galera, seja bem-vindo ao canal GamesDN, malandro Seguinte galera, se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal, tá curtindo a série Deixa sua inscrição, dê um like no vídeo pra ajudar a gente Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série, beleza? E bom galera, ativa o sininho para mais vídeos quando forem lançados, beleza? Bom, a gente vai seguir aqui É... Vamos lá, vamos lá, vamos seguir ela. Vamos até o acampamento lá, parece que o Buzzer deve estar precisando de a gente, porque ela veio atrás. A gente, é, se vocês lembram bem, a gente acabou é, matando o Quebrador na última missão, que era um favor que o Esquizo tinha passado pra gente e tal. E a gente pegou e foi atrás dele. Deu um puta trabalho matar o quebrador, mas conseguimos, galera. Agora ela veio atrás da gente aqui pra poder levar-nos até o acampamento. Eu acredito eu que o Buzzer ou já deve estar tá recuperado ou não deve estar muito bem, galera. Por isso que estamos voltando lá. Vamos ver o que, que vai rolar, né, mano? Galera, e a série tá ficando muito foda, eu tô gostando muito de fazer. E o feedback também de vocês tá bem positivo, cara. Vocês tão curtindo a série, tão, tão vendo, tão dando like, então, vou te uma interagindo, coisa. é bem Ei, importante. Da última vez que eu te vi, antes do inverno, você mandou o Iron Mike tomar no um cu porque ele disse que não ia pagar pra você trazer sobreviventes. Não foi exatamente isso que aconteceu. Ok, nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade. E a Tucker? Isso também vale pra ela? Não sei. Você já pensou quando você encontra alguém passando fome na merda, dias sem dormir, que chegou no ponto de não conseguir fugir de caras como você? Já pensou que eles não têm escolha? Mas você levava eles pra Hot Springs do mesmo jeito? Chegamos, vamos ver o que aconteceu aqui com o Buzzer. William! William, se você consegue me ouvir, preciso que pare! Ed, o que aconteceu? Buzzer? Vai, segura ele. O que você está fazendo? fazendo? Escuta, o que você tá fazendo? Escuta não, precisamos tiro. fazer isso e precisamos você fazer fez já. O quê? Ah, ah, não! Tem Não, não, você não. Deacon. Sem chance, você não vai fazer isso Deacon, com ele! tem que me ouvir! os antibióticos vão salvar a vida dele, mas nada nesse mundo vai salvar o braço. O braço. Escute, eu preciso que você me ajude, me dá, me ou você vai ficar aqui olhando seu amigo morrer. É, a okay. estamos perdendo ele. Não chega perto. Dico. Beleza. Beleza, beleza. Vamos. E aí, parceiro. E aí, parceiro. Beleza, eu preciso que fique Segura comigo. Aí. Segura ele aí, okay? oh, meu Deus. Dick. Dick. Ok. Segura ele. Caramba, aí. mano. Ok, ok. okay. okay. Ah. Ai, meu Deus. Ai, merda. Estamos perdendo o mundo. Ele tá perdendo muito sangue. Você tem que parar. Ele tá perdendo sangue. Me passa a gás. Beleza. Vai, cara, vai. Caramba, mano. Segura! Você tá bem, parceiro. Onde? Onde eu seguro? Só ele? segura ele, controla o pânico tentando. e segura eu tô ele, dica. Caramba, mano. Olha, bom trabalho lá dentro. Quando eu tava no colégio, eu tinha dúvidas se queria ser engenheira mecânica ou cirurgia. Devia ter escolhido cirurgia. <risos> e você? Ei, ei, ok. Salvou o seu amigo hoje. Acho que ele não vai concordar. Então, acho que vai. Tenho que colocar o soro nele e... Eu não sei onde arranjou tudo isso e nem quero saber. Mas vai salvar muitas vidas, Dickon sem John. Muitas vidas. Tenho que ajudar a Ed. Fica calmo Tudo bem? Venha já aqui Eu sei o ah, que você fez mamãe. Eu não podia deixar ele morrer Mike, esquece isso Já tá feito Eu sei disso, caralho O boozer vai sobreviver? Não sei Mas os Reapers te viram Te seguiram de volta quando o Carlos ficar sabendo, o caldo vai entornar. O Carlos pode tomar no cu! Você tá passando cheques com o sangue dos outros! Espero que entenda isso! Fiz o que precisava. Mike, aí. Caramba, mano, e agora? Com o sangue dos outros, missão concluída. Ele é meu irmão. Fechou, garoto Pode até o local, é uma missão Onde que vamos ter que ir? Vamos ver lá Demorou, vamos lá, vamos lá abre aí Vai, se manda pra cá aí garoto Deixa eu ver aqui tem um servo morto carne de servo é, vale uns créditos beleza aí vamos subir aqui né pessoal Demorou. Vamos onde a gente vai ter que ir agora. Opa. Caramba. Eu acho que não pra Demorou, vamos pra cá. Que bom. Pra, pra um Caramba, mano. E agora? O que eu vou ter que fazer agora? Cara, e será que vai aparecer o um quebrador, ah, velho, do meio do mapa, mano? Eu tô em um dos sinalizadores Qual deles? Como assim, qual deles? Esse rádio da Nero tem GPS, não tem? Sim, é... Claro que sim uh, Ok Você tá em Olali Falls Tá bom, fica de olho, uma operação de campo vai chegar Desligo o Brian! Ah, que droga Esposa, seus amigos. Pione, o pesquisador da é. NEL. Eu te disse, não são meus amigos. Ok, se aproxime é até. Tá bom, tá bom, eu sei e o que você quer que eu faça. Use um avise, Rodosão, eu te não, dessa vez não. Eu já estou rastreando esse. Não quero nenhuma coisa. Siga a pesquisadora. Ela tá para investigar um espécime infectado, um frenético, que foi identificado em uma caverna na área. Uma caverna? Você quer que eu entre numa caverna cheia de Brutamontes armados da Nero? só so, Fica perto dela. Quando estiver perto bastante, eu vou poder interceptar os dados dela. Brian! Ainda tô procurando as informações que você quer, não faz perguntas. Por que caralho eu tô falando contigo? Verificação da área com ruína. Eu ouvi alguma coisa. Vai pra lá, beleza. Vamos ficar seguros. Vamos embora antes de aparecer. Eu ouvi alguma coisa. Aí já é. E na hora dos frenéticos, você é sempre tão perspiza jogar pra lá. Caramba, mano. Mas alguém ouviu isso. Logo os uns... vão Só sei. Que fica perto dela. Certo, Brian? Eu nunca entendi. Mais okay. fácil de falar do que fazer. Com essa coisa de 1, 2, 3. Como assim? Ah, vamos ficar aqui, então. Não, é mais complicado que isso. Agora eu preciso. Ok. Eu sei que eu Caramba, é, mano. vai logo. Câncer. Olha pra ele. Olha pra todos eles. Isso parece câncer pra você? Talvez sou muito grave. Não. Não, não. Isso é algo muito pior. Como assim? Esse vírus tem uma missão. Os frenéticos são o que são, porque é isso que o vírus quer deles. O que tá dizendo? Estou dizendo. Dizendo que isso foi intencional, eu não sei. Ah, é isso. Ela terminou. Bom, até ah, sua aqui. moto Dora de me daqui. Será que eu consigo sair por aqui? Acho que sim, né, mano. Uma orelha. Eu espero que não, não esteja um ninho aqui, né? Eu já me ferro já, mano. Vamos lá, já coletamos os dados, o Brian. Já é missão concluída, galera. Essas missões até que é fácil. Fechou. Família, a gente vai ficando por aqui, então, beleza? O vídeo de hoje foi isso daí. Eu vou indo nessa. Valeu pela sua presença, se você gostou do vídeo. Cara, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para todos aí, porque é bem importante, família. E se quiser, me segue nas redes sociais, estão passando aqui embaixo, beleza? Inclusive lá no Instagram. Lá eu sempre tô postando tudo sobre o canal, sobre a página. Se quiser trocar uma ideia comigo, dar alguma opinião, é, enfim agregar alguma coisa construtiva pro canal, fala lá comigo lá no, no, no Instagram, que eu vou te responder assim que possível, beleza família? Eu vou indo nessa então, valeu, muito obrigado pela sua presença, fui!